Uma guardada super quarta-feira chegou, mas as notícias não foram tão boas quanto era esperado. O Ibovespa caiu mais de 1%, fechando o dia aos 101.812 pontos, após o Fed, que é o Banco Central norte-americano, reduzir pela primeira vez em 10 anos a taxa básica de juros dos Estados Unidos. E o problema, obviamente, não foi a redução da taxa em 0,25 pontos percentuais não, mas sim a sinalização de que provavelmente não veremos novos cortes como esse tão cedo. Já o dólar emendou a terceira alta consecutiva, atingindo seu maior valor em quase um mês, valendo reais E agora há pouco, no início da noite, o Banco Central do Brasil divulgou o corte de 0,5 ponto percentual da Selic. Aliás, como a gente já vinha dizendo que ia acontecer aqui no Otário Investe há algum tempo. Além disso, o Copom do Banco Central disse também que a redução da Selic de hoje não restringe a sua próxima decisão, então mais cortes estão por vir, o que é uma excelente notícia para a Bolsa. Mas como o mercado já tinha encerrado o dia, só amanhã é que veremos a reação dos investidores e provavelmente será positiva, então fiquem ligados.